E aí pessoal, tudo bem? Galera, já começando aqui o vídeo com muita ação aqui. É, é a continuação aí do vídeo que eu postei é... na segunda-feira, beleza? Galera, vocês viram aí que já bateu um rally dos aliados aí numa trap rally e ficou peso aí o Gbm Coquito, galera. É... Ele tem um set muito bom, então se a trap defendeu é porque é boa. Defendeu Agora é... Vocês viram que o set da trap também era bem bom né? Só o poder dela que é baixo E tá para sair mais um rally nela ali No caso o rally que vai sair aí é dos avos Tá saindo ali Full infantaria que é o forte dele Então a galera já começou ali com aqueles mini spam Vai começar E Enquanto eu fui ali bater um rally na trap, vocês vão ver. Só um minuto, vai bater um rally na trap e eu não consegui filmar, mas tá mostrando no jornal, beleza? Olha lá, bateu e caiu para 264 m. Tava com 269, né? Agora ela defendeu, mas não pegou o líder. Então agora é rezar para o azar não dar umas porradas nela bem dada, galera. <risos> E tá para sair o rali saindo e aquele tapetinho ali bem de leve ali para não perder tempo, né? Não dá nem tempo de curar. BUM! Pegou fogo. Já era, galera. Já era. Nesse rali aí, o Zaza usou asa negra. Então, é... <risos> Tantos aliados quanto a Turep se deu mal, galera. A trap com um sete bem bacana não é jogador free, né, então vai refazer. Mas o importante é que a trap pegou fogo e vai ter que refazer as tropas. <risos> galera, esse, essa parte aqui desse vídeo não tem é, é, zerando alvos no reino rival, não tinha. Galera, a galera não tava abrindo fúria aqui. É a tentativa de resgate aí desses jogadores que ficou preso Vocês vê aí o tanto de líder que essa trap pegou galera Essa trap aí baixou muito poder defendendo o rally é, Eu não tava filmando, mas vocês viram o tanto que ela defendeu E vai sair ali o rally do SHMD. Bum, bateu e ficou preso também Caiu ali um pouco de poder O set dela é muito bom Melhor do que a outra que... É, tava defendendo a diferença é que essa tem muito mais poder, ou seja, tem muito mais tropa. Vocês viram ali que a defesa dela foi ali, quase sem nenhum head ou sem nenhum, né? O set do SHMD, muito bom de infantaria aí. E ele tem ali os familiares ali do Pacto 5, ali os famosos familiares comprados ali. É, que vocês conhecem aí no jogo que tem que comprar os packs para você ter. Ele tem tudo full, então a tropa defendeu muito bem. É, vai sair mais um rali ali nela por isso essa quantidade de spam e vamos ver aí se ela vai continuar defendendo ou vai vazar fora ali com todos os líderes né e segurou também galera segurou 479 m E ainda Ainda defendeu, defendeu ali Ela só usou o... Ela deve ter migrado o outro reino E o Max Cango ali Vocês viram, o set dele de infantaria Também é muito bom E aí, ela de novo Recebendo reforço Agora já mudou de local Trap muito bem feita, mano. Quando a trap é bem feita e tem o set, bom, mano, <risos> passa mal, mano, passa mal. Defendeu mais um rali aí, caiu para 423 m, galera. É agora ela levou um pouco de red ali, e digamos ali na casa de um milhão e pouco de red ou mais dali do marshal ali. Que esse set insano de arte defendeu, mas levou red. Então, as baixas dela já começaria ali Defendeu mais um, galera Defendeu mais um 423M ali e cadê? E tem um rally, tem um rally nela aberta ali dos a 396M Será que ela vai defender dos abos agora? Será que aguenta? <risos> vamos ver Então, galera, continuando Aqui, galera, tava faltando um pouco de tropa Eu falei, ah, mano, foda-se Eu vou mandar tropa nesse trem e vamos lá é, eu não posso mandar acima da enferma minha enfermaria né, galera eu não sou rico para matar minhas t4 não tem como é um full se eu sei que minhas tropas vai morrer à toa porque se eu fosse um jogador que tem como repor mas eu não tenho então eu mandei ali de acordo a minha enfermaria tava tá ligado é, vocês viram ali ainda eu comecei ali a curar ali na pressa Meio que com medo de alguém meter rali nela ali E ela... <risos> e eu não filmar Então eu curei aí na, na correria Curei aí um pouquinho de tropa Que tava aí não, vai com o rali, bate lá e, e com essa enfermaria ali Com aquelas poucas de tropa ali As minhas é morrer Qualquer pouquinho de tropa ter fato que salvar mano. Já é lucro E migrou Migrou galera Galera, desculpa migrou ela não quis defender mais ela não é doida então ela fez a parte dela galera fez a parte dela de diferente das outros dos outros castelos aí ela defendeu o rali pra cacete mas não ia segurar mais galera não ia porque o azar ia bater de asa negra também <risos> ia doer e depois disso a gente conseguiu é, a sondagem dela, ela ficou com 8m de tropas, então top essa defesa aí dessa trap. É só pra vocês verem que ainda tem como defender a rally de titã, sim. mas custa caro, galera. Tem um set daqui, daquela trap ali, não é barato e fazer uma composição boa que segura titã sem levar head também não. Beleza? Aí vocês falam, mas por que vocês não fizeram esses rallies sincronizados nela? Porque, porque galera, eu não sei no momento ali o que que aconteceu Ninguém quis sincronizar ali. esses Essas sincronizações de rally começou é, bem no início, tá ligado? E depois era meio que cada um por si, tá ligado? Aí mandava a localização dos alvos e ia Nossa, o cara pegou fogo e escudou Depois de pegar fogo Que nossa, mano, eu ia falar besteira Bateu 4 rally ali 4 rally ali, levou as tropas dele E baixou o poder pra cacete Então aí Mais uma trap zerada Mais uma trap zerada Diferente da outra ali que. É, aí vocês dessa a, Da outra se defendeu aí os ali no, no vídeo anterior Você deve é, Tá se perguntando, desculpa pela enrolada Porque não fez esses rally Sincronizados aí na Nela Galera, <risos> ela. <risos> eu acho que ela escudaria. Defender a rally de um em um é fácil, né? É fácil assim. Não tão fácil porque é meio que acaba levando o head do mesmo jeito quando o, o atacante bate forte. No caso. É. No caso. Como o Marshall bateu ali de fuar. Vocês viram? Bateu de fuar que doeu pra cacete. Então, a partir dali, ela começou a levar a Red E ela falou, opa, chega Depois disso, ela defendeu mais dois E aí, o poder dela começou a baixar, galera Então, ela já estava perdendo mais de 100M de poder E falou, opa, não, deixa eu parar isso aqui Senão, os caras vão me matar só na base da... Da... <risos> das patadas essa moda porrada, tá ligado? Então, galera, é isso eu Espero que vocês tenham gostado do seu vídeo, mano Um vídeo bem diferente aí, é... Com um defesa da tropa inimiga Um titã escudando Porque um cara de 800M aí Um set bacaninha ali Tava ali de Não era de defesa né Mas tinha um set bacaninha escudando Aqui já é o final de KVK galera <risos> Queria deixar um alerta Um alerta não um, Uma zoada aí pro Enigmas Que abriu o rali no onda e ficou dormindo Esqueceu de soltar o rali Deve estar dormindo até agora Os azar como sempre é, <risos> é... o rei dos timer Lembra até o antigo player nosso aí O Ginji Que era o mito dos timer, mano Bateu aí e pegou Com o Zaza é garantido <risos> E aí, vocês viram aí com o Enigma Ficou dormindo Perdeu ali de soltar o Rally Não pegamos ali com enigmas, Mas com o foi garantido Então, lembrou aí até o, o Ginji Como era... Fera nos time beleza galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpei qualquer coisa aí, qualquer enrolado. E é isso, galera. Eu fui, deixa o like. Até a próxima! Música